Como comprar MetaHero aqui pela PancakeSwap? Você vai ter que ter a sua carteira MetaMask com BNB. Eu vou deixar aqui um vídeo mostrando como criar uma carteira MetaMask e adicionar a rede da Binance Smart Chain. Tá? Após você criar a sua carteira da MetaMask com a rede da Smart Chain, você vai conseguir mandar BNB para cá. E aqui eu vou deixar outro card de como mandar BNB para a MetaMask. Após você fazer isso, você vai chegar aqui, ó, na PancakeSwap. Você vai clicar aqui, ó, para conectar a sua carteira. Você escolhe, ó, a Metamask que a gente criou. Pronto, já conectamos. Já mandei minhas BNB para cá, ó. E aí, você vai clicar aqui em Trade, ó, Exchange. Tá carregando aqui o nosso saldo, tá, pessoal? Então, puxou o saldo aqui, pessoal. Agora, vamos é, escolher a moeda que a gente quer comprar. No caso, é a Hero. Pronto, seleciono ela aqui, ó ela vai carregar também. Ó. E aqui, pessoal, você coloca quanto você quer comprar, nunca compre tudo, tá? Porque aqui na Metamask, todas as transações precisam de BNB para executar, compra e venda, swap, tudo vai precisar de BNB. Então, você nunca deixa a sua Metamask sem BNB. No caso aqui, se a gente colocar tudo, a gente vai não vai ter mais BNB, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar aqui só 11, 11 ou 10, né? Vamos comprar só 10 aqui, ó, porque aí vai ficar um ponto alguma coisa para pagar o gás, tá? Então vamos lá, vamos esperar agora aqui ele carregar aqui os, os valores, pronto, carregou, agora pessoal, aqui ó, eu coloquei 10, tá? não comprar tudo, vai ficar aquela 2 ponto alguma coisa vai dar aqui, ó, a gente pode até arredondar aqui, ó, pra, vamos colocar aqui, ó, 400 400 pronto, Para ficar 400, hero vai dar isso aqui deixa eu ver, 410 olha, vamos aqui, colocar até dar 11, né, para ficar só 500 vai dar 12, quase que tudo né, vamos colocar 490, 12, 300, eu quero só 12, pronto, tá aqui, aqui ó, eu vou deixar esse 610, alguma cor de, de gas, aí eu clico aqui pessoal, ó, em swap, confirmo, vamos aguardar, vai pedir autorização aqui na metamask, Aí, vai mostrar aqui quanto a gente vai pagar de gas, de taxas, ó. Confirmo. Pronto. Transação foi submetida. Ó, aqui se você não tiver o, o token na carteira ainda, você clica aqui para adicionar, ó. Clicou aqui, ó. Ele já vai adicionar o token à sua carteira. Como eu já tenho, eu não vou adicionar. Então, eu só fecho aqui, ó. Pronto. Aí, pessoal, ó confirmou a nossa transação, ó. Agora a gente já tem Meta Hero. Vamos conferir aqui na nossa carteira, clica aqui MetaMask. E aí, ó, vocês podem ver que o saldo de BNB diminuiu e agora a gente já tem Meta Hero, tá, pessoal? Então é assim que você faz para comprar Meta Hero aqui na PancakeSwap. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vende as suas Meta Hero, tá? Primeiro de tudo, você vai conectar a sua MetaMask. Aqui, pronto, já conectou aqui, ó. Aí você vem aqui em Trade Exchange. Aqui onde tem BNB é onde você vai colocar a moeda que você quer vender. Então vamos colocar aqui, ó, Meta, MetaHero, tá? Aqui, ó, MetaHero. Se a sua não tiver adicionada você adiciona a MetaHero aí, então vamos aguardar ele puxar nosso saldo, vou selecionar ela aqui ó, está carregando aqui a nossa carteira, então vamos lá pessoal, como que a gente vai fazer aqui para vender ó, pela PancakeSwap, você ó, puxou já aqui meu saldo ó, voltou aqui, já puxou aqui meu saldo, eu clico aqui em máximo ó, aqui embaixo eu vou escolher para qual moeda que eu quero converter, eu posso converter ela para BNB, para Ethereum. Você escolhe. Eu vou converter aqui para BNB, tá? Olha só. E aí, ela vai me dizer quantas BNB é, eu vou conseguir. Lembrando que, olha só, puxou aqui já. Ó. Aí, o que, que ele está pedindo aqui? Ó, Para me habilitar essa negociação. Eu clico aqui em habilitar. Ó. Aí, ele vai pedir autorização aqui na MetaMask. Eu confirmo. Ó, vai pagar uma taxazinha de 14? sentes aqui ó de BNB pronto confirmei aqui ó pessoal é o jeito mais fácil que eu que eu acho de vender meta hero ou qualquer outra moeda é aqui pela Pancake Swap cara é muito simples tá do que você mandar para corretora paga aquele aquelas taxas loucas lá e tal aí aqui pessoal ó já tá no ponto tá ó presta atenção ó. esse tanto de meta hero aqui vai dar isso aqui de BNB Aí eu clico aqui ó, em swap, confirmar swap, olha só, vai me pedir aqui uma autorização. Ó, se eu realmente quero vender minhas minhas Meta Hero. Aí eu venho aqui, ó. Confirmo. Aí eu fecho aqui, ó. Vamos fazer ó. Fez o swap aqui, ó. Transação aceita aqui, ó. Agora vamos ver aqui o nosso saldo. Como é que ficou, ó. Você entra aqui na sua MetaMask, você vai ver que as suas Hero ó, zerou. E aqui você agora tem isso aqui de BNB, certo? Então você já vendeu suas MetaHero e está com BNB. Então pessoal, o vídeo de hoje era esse, eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!